Uma ah, maravilha então, estamos agora aqui com o Vilela e também com o Douglas Candango Deixa eu falar com o Candango aqui primeiro Douglas, como é que foi entrar aí no decorrer da partida e finalmente o gol saiu, né? Ah, graças a Deus, né? É, trabalhei bastante depois da lesão que eu tive, mas o foco sempre continuou mesmo E a questão do gol, não estava muito preocupado não, porque eu sabia que na hora certa ia sair Graças a Deus saiu, pude ajudar a equipe mais uma vez e agora é descansar que domingo tem mais Aproveitou o lançamento aí Do Diego, dominou e caixa É, aproveitei a assistência dele Dá moral pra ele agora né Vamos ver se, se eu pago pelo menos um lanchezinho pra ele é Valeu <risos> Beleza, falar com o Vilela aqui agora então Vilela Eu vou, só vou falar um negócio pra você Que tiro foi esse? Rapaz, graças a Deus né O outro jogo acabou pegando do lado de fora da rede esse eu fui muito feliz de fazer um belo gol, ajudar a minha equipe. Nossa equipe foi bem hoje, né? ao contrário do que a gente jogou no domingo. A gente quer manter o mesmo foco para que no domingo a gente possa distanciar mais ainda na liderança. E não é só de, de assistência agora mais, né? Agora é golaço, pintura. Ah, é importante, né? A gente, a característica maior é a assistência, mas de vez em quando a gente tem que fazer um gol para poder ajudar a equipe.